pessoal, aqui é a Monique Cristina, dela escreveu, e hoje eu trago mais um vídeo mostrando dessa vez os produtos de cabelo que eu tenho usado atualmente no meu cabelo. O último vídeo de cabelo aqui do canal foi o da minha finalização e da minha ida, reinauguração do salão da Tayo, que eu vou deixar aqui nos cards se você ainda não viu. E o último vídeo que eu fiz falando sobre os produtos que eu usava foi quando eu completei 6 meses de BC, hoje eu tenho quase... 11 meses de VC e vários outros produtos foram adicionados à minha lista Alguns acabaram e eu vou mostrar pra vocês todos os novos produtos que eu estou usando no meu cabelo Bom, eu vou começar com o shampoo e condicionador Eu tô usando essa linha aqui de seda, que era Force Original Gente, é maravilhoso, eu adorei testar essa linha, sim Adorei testar porque ela já está acabando E me indiquem aqui embaixo... Novos shampoos e condicionadores Para eu testar Porque esses estão acabando real E eu amei muito E como eu não quero ficar repetindo muito produto né Apesar de que eu repito muito produto Eu quero testar uma nova linha de shampoo e condicionador Também da mesma linha Eu usei o creme de hidratação E ele acabou super rápido O cheiro disso é maravilhoso Toda linha tem esse cheiro muito maravilhoso E eu usei ele Ele acabou muito rápido eu usava ele no banho mesmo, pra fazer a hidratação mais rápida. E, gente, essa linha é incrível. Se vocês tiverem a oportunidade de testar, testem. Eu só não testei o creme de finalização, né? O creme de pentear. Mas shampoo, condicionador e máscara de hidratação são maravilhosos. Ainda dentro do banheiro, né? Falando um pouco sobre lavagem. Eu também comprei de novo esse L'Oreal Óleo Extraordinário. Eu lembro que eu usava ele na época de transição capilar. Oh, o cheiro disso é maravilhoso. Eu já mostrei ele também aqui no canal, na época eu estava em transição capilar, gente, eu usava ele, mas a minha mãe acabou comprando ele de novo. E assim, gente, nada a declarar, ele é maravilhoso, ele é super nutritivo, eu amo o cheiro dele. Ele deixa meu cabelo incrível sozinho, mas também misturado a outras coisas como é, maisena e açúcar, que são hidratações caseiras que eu já testei no meu cabelo. Ele fica incrível também e eu super recomendo. E ele dura muito, porque usa eu usa manhã manhinha e meu irmão também tá com essa vibe de querer usar também produto pra cabelo cacheado. O cabelo do meu irmão é do tipo 4 e ele tá usando aí meus produtos de cabelo cacheado também. Só que o cabelo dele é minúsculo, mas ele usa... Então, tá durando bastante. Aqui, a textura dele é bem consistente. Eu amo esse creme. Indo pra finalizadores, vocês lembram que eu comentei sobre o Seda? Esse aqui é da embalagem antiga, mas a minha mãe já comprou os novos com a embalagem nova. E assim, a única diferença que eu senti assim, bem gritante... Foi o cheiro. O cheiro do antigo era bem mais suave e tinha uma pegada mais floral também. E tem, né? Porque eu ainda tenho o um antigo, nossa. E é bem suave mesmo. O cheiro do novo já é um pouco mais forte. E tem um cheiro assim que eu não sei descrever mesmo. Que, que ele tá com esse novo perfume Muitas meninas não gostaram, muitas meninas amaram Eu gostei bastante, eu não, não me incomodo muito com o cheiro Até porque com o passar do tempo Esse cheiro ele vai ficando mais suave e lembrando o antigo O mais legal desse produto é que quando você finaliza com ele Você sente o cheiro dele, né? Daí o seu cabelo seca e quando você quebra o cabelo Vai quebrando de novo o perfume Então conforme você se movimenta o perfume vai exalando, é maravilhoso. Eu amo esse produto da seda, além de ser super baratinho. Eu e minha mãe, a gente tem estoque disso aqui em casa. É o melhor seda pro meu tipo de cabelo, que é o 3B, eu acho. Eu acho meu cabelo 3B, gente, sério, eu não sei qual é o tipo do meu cabelo, não. Tô... Toda vez eu vejo uma menina, uma tabela diferente, mas o que mais encaixa é 3B. Os últimos finalizadores que eu tenho pra mostrar pra vocês são da linha Nutrilino Novex. Meus Cachos. Eu tenho o Vibrantes e o Intensos. Eles têm aqui na... na própria embalagem um desenho de duas modelos, ó. Eu me enrolo toda pra falar. Tem o um desenho de duas modelos com o um cabelo, assim, mais indicado. Aqui vocês podem ver que é tipo um cacho mais 3C, entendeu? Quase um 4A. E aqui um cacho mais 3A, 2C, mais fechado, sabe? Esse aqui tem mais produto do que esse. Eu testei muito esse aqui, ele tá acabando. Inclusive eu estou usando ele, meu cabelo foi finalizado com ele. Por isso que ele está super volumoso, porque ele é super levinho. Ele não é nem um pouco parecido com seda Já esse aqui ele é um pouco parecido com seda Ele é mais intenso mesmo, como o próprio nome diz Ele é mais grossinho Eu testei ele poucas vezes Esse aqui eu testei mais E vai ter resenha deles lá no blog E se já estiverem as resenhas no ar, vai estar o link aqui embaixo E por último, mas não menos importante Eu tenho o meu pente garfo da Tayo Meu Deus, isso é só um vício isso é um vício, não... não... Desde que esse pente-garfo entrou na minha vida, eu não parei de usá-lo. Assim, gente, eu amo volume, mas o meu cabelo, por ser um tipo mais 3B, ele realmente é aquele cacho mais definido, mais... Pesado, assim, por, por assim dizer E é muito difícil eu conseguir volume nele para eu conseguir esse volume aqui, que ele tá hoje Eu tive que usar um creme mais levinho E abusar aí de pente e garfo Esse aqui é da Tayol Se vocês ainda não viram, o vídeo que eu fiz da, Quando eu fui na reinauguração da Tayol vai estar tá aqui no card E eu ganhei de brinde, mas você encontra na Tayol por cinco reais Eu acho que, que eu ganhei de brinde porque eu fui na reinauguração Mas custa cinco reais super baratinho e se eu acabar perdendo um, é, perdendo ele, né? Eu vou comprar de novo, porque, gente, não é fácil achar pente-garfo aqui. Então, aproveitar que já tem na Tayol, que eu já sei onde é. Então, tem o meu pente-garfo. Olha a diferença que ele dá no cabelo, gente. É inacreditável. Então, esses foram todos os novos produtos que eu estou usando ultimamente. Não se esquece de comentar aqui embaixo sugestão de shampoo e de creme de pente -a... Também, porque eu tô com seda aí durante um tempo. E eu sempre amo receber as indicações de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, das indicações. Um super beijo e até a próxima. Tchau!